O que vocês estão fazendo? Hum. Filmando? Cavira mais frente, um diamante, diamante bruto, bruto. cheira de saudade. Iracema, a ópera do maluco. Essa noite eu esqueci de ligar a televisão, eu tava vendo um filme. Pois é, quando eu rodei eu vi a televisão ligada. O pecado acabou! Meu momento de magia é atriz. Porque quando eu sou atriz, eu deixo de ser Conceição crio meus personagens. A minha relação com a Conceição é de dependência amorosa. Eu dependo dela e ela depende de mim. A dependência no sentido mais profundo do viver. Nós somos hips. É, nunca deixamos de ser. E a gente gosta muito de ser hip, né? É. <risos> a pessoa mais linda que havia visto em minha vida. la mais pura e ao mesmo tempo a mais sensual de las criaturas que podia existir. Este amor É tão grande amor Leste em cor Verte, vertes, horizontes, Que história é essa? É uma história de amor. Mais amor do que este é impossível. Não dá mais. Não dá mais. Não, não tem espaço mais. no cosmo. <risos> é isso que elas querem, ó. E aí, é, que A gente dorme e se agarra mais assim, senhora... ó.